Galerinha. E aí pessoal, é eu sou o Norberto é e esse é mais um elefante literário. Mas foi, é o que é isso aqui? Quem é mais provável? Hum. O que é mais provável? Quem é mais provável? Sei lá, alguma assim. A gente tá sabendo muito Tá. Ah. Fala, fala galerinha! E aí pessoal, é eu sou o Norberto Caral. e esse é mais um elefante literário com a tag Quem é mais provável? A gente já viu essa tag. Em muitos canais, porque ela é muito antiga. Só que a gente sabe que tem duas versões. Tem uma versão dos youtubers do mundo. Do mundo e tem a versão literária. O que a gente fez? A gente juntou as duas e sorteou 15 delas. Porque que a gente achou legal? A gente gostou das duas, não queria fazer as duas pra não ser muito longo. É. E é isso que a gente fez. A gente vai deixar os links aqui no box de descrição, então, se vocês quiserem acompanhar também outras pessoas visaram então só dá um. Mas são vários da gente, né? Porque. Acabar, quando acabar, isso vai é vir do Zoom. Consiste a gente evoluer uma situação aqui e a gente vai dizer quem é mais provável fazer aquilo. De fazer aquilo. É isso aí. Tá. Então vamos lá. Morrer na cornucópia dos Jogos Vorazes. Espera aí pra ela o Vai, um, dois, e já. Eu botei nove <risos> o quê? Eu acho que não vi. Ai, não sei, eu fico até em dúvida, eu botei eu. Mas tá. eu fico bem em dúvida. Eu cheguei a perder com certeza, eu ia tropeçar em algum canto, bater a cabeça e ia morrer. Pensando por esse lado, realmente, acho que eu vou mudar minha resposta. O quê? Cara é esperto isso. Eu ia correr, eu ia correr bem muito. Era. É, oh, tá bom. Gritar com objetos inanimados. Ai. Tanto da e vai. Eu botei caralho <risos> Eu acho que eu mesmo, porque eu sou a mais irritada dos dois aqui. Ligando com as coisas, tudo. Tá, esquecer o fogão ligado. É, esquecer de desligar o fogão. É. Vai. Todo, Todo mundo tá pensando. Sou eu, com certeza. Eu vou esquecer. Ele esquece tudo, gente. Tudo, tudo. Chorar com filmes tristes. Já. Já. Não, não tem quando correr. Eu não posso ver ele, nada que eu choro. Todos os é, filmes. É o mais chorando, o Rabão é mais chorando em todos. A gente, peixes com peixes, então não tem como fazer. E lua em o que? Em escorpião, então não tem como claro, é, choro, não acerta. Acreditar na existência de Nárnia e conseguir atravessar o guarda-roupa. é Buguei aqui com essa. <risos> tá, já. <risos> Norby tá... Eu acho que não, porque Norby é mais fantasioso, entendeu? Eu sou muito tipo, uhum... Oh. Tem que pensar mais na vida. Gostar de um livro que ninguém gostou. Já. <risos> Carol, com É, Na minha cara fazer isso. Meu Deus! Carol, com certeza. Não tem problema. É, contigo. minha cara. Eu sim, eu gosto. Também é o contrário, acontece. Eu <risos> não Consegui um patrocínio nos Jogos Horazes Já! Ah, eu acho que era, viu? Nome. <risos> <Eu> botei nome. <risos> Eu ia fazer é, uma cena É o melhor, a melhor pessoa, ele ia conseguir gente, certeza Se pra que podia ser A gente fez a tag, não foi uhum. de Jogos Horários? Eu acho que eu não ia ganhar muito não, mas... Eu ia me achar muito empático e não... Mas é certo, <risos> só escomando. Você Seria é preparado por um onda, gente Essa eu nem precisa Ai oh, meu Deus, eu nem... Coitado sou eu Não, mas eu Essa é feita pra acabar Tudo aqui é feito pra me acabar Esse canal é é pra... <risos> se tornar famoso Tem branco, ok? Ok, Vai. ok Vai, um homem NARB Eu botei norby. É <risos> uma pessoa que se acha Gente, só tem Norby aqui, chegar atrasada. É chegar atrasada é só eu Não, não precisa nem perguntar, não precisa nem de plaquinha Ah, oh, muito sem graça essa conversa Ficar irritado com coisas pequenas Ai, não, <risos> <Caramba>. <risos> Minha cara Assim, assim, eu sou bem de boa ah, mas, tem, mas quando eu me irrito, eu me irrito fácil É, porque essa pessoa aqui, vai, pô, vai, ele vai é de boa tipo, Ela é muito boa, gente, dá é uma bonita no juiz. Graças a sempre, Deus, Falou, alô alô. É meu filho. Você vê a quem? Ah, ele é a pior pessoa. Por quê? Montar um plano mirabolante de vingança. É. é bem rápido assim. <risos> Tudo senhor. bem, gente, eu admito. É bem mais retinho. Aquelas que. <risos> a é Leão, navegativa. Se cuidem, porque elas, é <risos> tipo, ameaçando. Mas eu não vou mentir, né, gente? Sobreviver aos jogos vorazes. Pode ser ninguém? Vale essa pergunta, produção. Pode ser em branco. Vou lá essa. Ele não dá certo Me Esqueci algo importante eu Ah, eu O campeão vencedor, ele ganhou é! É! É! É, é, é, é Pela primeira vez na história do canal Ai, meu pescoço Isso. Ai, que tá <risos> Gente, não precisa nem contar, não era nem um jogo isso aqui, mas não ganhou é, A gente fez um jogo só pra, pra ver se eu vim alguma coisa a na vida. Só ver se ia é pra frente, né, se, se não é. <risos> 2016 trazendo bons resultados, finalmente. Às vezes nem são, né, porque... A gente fez um balanço aqui com a filha. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo das... Eu não sei o que é. Mais provável. Foi o nosso vídeo de quem é mais provável. Se você gostou, deixe o seu joinha, siga a gente em todas as redes sociais. E não esqueça de deixar o seu comentário, além de se se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Valeu! Ai, e fez a luz do pato do elefante literário. Não amiga brigando. Dá ah, Fala, fala galerinha! Mais uma vez, a gente deixa gravando. A gente, a gente passou duas horas com medo. <risos> ele podendo tá estar carregando nada.